Olá, meu nome é Paulo Cardoso e hoje eu vou te ensinar a fazer um poderoso Viagra caseiro. Fique até o final e aprenda quais são os ingredientes, como fazer e como usar esse incrível e simples Viagra natural. Mas antes eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, além de ativar o sininho das notificações. Assim, quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos, você será o primeiro a saber. Bom, uma grande verdade é que a ma maioria dos homens querem ter ereções como em um passe de mágica. Mas acredite, se realmente deseja ter ereções firmes e duradouras, precisa colocar algumas coisas em prática. Esse viagra natural que ensinarei é uma delas, mas se você quiser aprender a controlar todos os pilares da ereção, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Clica lá depois e confere o guia que vai te mostrar todos os passos para aumentar suas ereções naturalmente. Agora vamos à receita. Ingredientes. Uma banana madura. A banana tem uma grande quantidade de potássio que aumenta o fluxo sanguíneo. A vitamina B da banana aumenta sua energia e você pode se exercitar por mais tempo na cama. A banana também aumenta a sua testosterona. Mel puro. Use uma colher de sopa com mel puro. O mel puro e não aquecido é um estimulante sexual natural, pois contém inúmeras substâncias como zinco, vitamina B e E, que promovem a virilidade e a saúde reprodutiva. Também fornece ao nosso corpo altos níveis sustentados de energia. Limão. O limão é um agente desintoxicante, portanto ele tem o poder de limpar o sangue. Ao limpar o sangue, regula a pressão arterial e todo o funcionamento cardiovascular, proporcionando melhoras no desempenho do ato sexual em todas as suas etapas. Agora aprenda a fazer esse poderoso Viagra caseiro e depois eu te ensino como usar para ter os melhores resultados. Modo de preparo, tire a casca da banana e corte em fatias. Adicione o suco de meio limão ou do limão inteiro se preferir. Adicione uma colher de mel puro de abelha. Misture tudo em um recipiente. Como consumir? Consuma toda noite uma porção desse Viagra natural, pelo menos por 10 dias para ter resultado. Bom, agora que você conhece os ingredientes, sabe como preparar e consumir, faça o teste e melhore suas ereções. Mas além da alimentação correta, existem outros pilares para serem tra tratados. E caso queira conhecer um método completo e natural no combate à impotência, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Clica lá, confere e decida se esse método é para você. De uma coisa eu tenho certeza, se colocar o um método em prática, além de aumentar suas ereções naturalmente, terá mais saúde e disposição para os prazeres da vida. Então clica lá e confere. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, além de ativar o sininho das notificações. Assim, quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos,